Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mariane Barbosa, aqui pela primeira vez na TV Diálogos do Sul. Acho que vocês não me conhecem ainda, mas espero que vocês me conheçam mais daqui pra frente. E a gente tá aqui hoje porque é um dia muito importante, um dia muito importante de luta, porque é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Então, eu vou pedir pra vocês mandarem perguntas ao longo do dia e vocês curtirem todas as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, Facebook, Instagram, arroba Diálogos do Sul. É bem fácil de achar as nossas redes, são muito legais. A gente sempre atualiza lá. E também curtir a gente no Catarse, que é uma campanha de financiamento que a gente faz, que é muito importante você contribuir, porque a gente não vive com dinheiro do governo, dinheiro de empresas. A gente é uma mídia alternativa que precisa da sua colaboração para estar tá mais forte, mais presente e fazer o bem para esse mundo que está tão doido como está acontecendo por aqui. E hoje, como é um dia muito especial, eu trouxe alguém ainda mais especial para falar com a gente, que é a Camila Godoy. A Camila é militante feminista, é professora e ainda tem uma banda muito legal, só de mulheres, chamada Clandestina. Clandestina, certo? Clandestinas. Então eu vou pedir para ela se apresentar um pouco, falar um pouco de você, Camila, quem você é, sua história, o que, que a comunidade trans significa na sua vida, e é isso aí. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui presente na Diálogos do Sul. A TV Diálogos do Sul é muito importante para todas, para todos nós. E estar tá participando dessa entrevista aqui com a Mariana é uma grande alegria para mim, ainda mais nesse dia tão importante para a nossa luta contra a transfobia. É, eu tenho 48 anos, eu sou engenheira química formada pela Unicamp, e ao longo de 21 anos de carreira docente, eu lecionei para o ensino médio, disciplinas de física, uhum. e no ensino superior de engenharias. E no final de 2016, ao completar 21 anos de carreira docente, eu tirei um sabático que está se estendendo aí por um <risos> tempo indeterminado para me dedicar à militância feminista, à militância LGBT, através de dois projetos principais, né? A banda de rock feminista clandestinas, nós somos três mulheres de um dia aí, que fazemos esse trabalho autoral, né? uhum. são músicas de fortalecimento da nossa luta feminista e LGBT uhum. e também como educadora no curso de formação feminista de promotoras legais populares. Uhum. Eu sou PLP né? e atuo principalmente em Jundiaí, no território de Jundiaí. Né? Então hoje a minha vida está né, pautada pela luta feminista, pela luta LGBT, e através desses dois movimentos, né, da banda clandestinas, Nós estamos agora no processo de gravação do nosso primeiro álbum, vão ter 13 canções, esse número não é à toa, e vai ser lançado no começo de março, a gente pretende lançar no começo de março, e através das promotoras legais populares que eu continuo atuando como educadora, tanto em Jundiaí, as participo de encontros na capital, e também em Campinas. Legal, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem até uma pergunta da Nathalie Kagawa, que ela pergunta, trans é se identificar com outro gênero? Você pode desenrolar em cima, Sim, acho que é muito bacana a gente refletir né, sobre a distinção entre o que é a identidade de gênero de um lado uhum. e a orientação sexual de outro lado. Uhum. E a minha própria vivência. né? eu sou uma mulher trans, né, eu sou mulher transexual e lésbica, né. Uhum. Então, isso é bastante interessante, já causa, às vezes, um... um bug, né, uma dúvida. Como assim a Camila é transexual e lésbica? É possível isso, né? E toda vez que eu tô dando uma palestra, né, ou dando um curso, e eu apresento, né, que sou transexual e lésbica, e eu percebo esse estranhamento no público, né, eu sempre alerto para as armadilhas que a cultura machista coloca para todas, para todos nós, mesmo para as pessoas que estão envolvidas né, em pautas progressistas. Uhum. Porque qual que é a armadilha? Dentro da cultura machista só existe uma razão de ser para qualquer atributo feminino, que é servir e desejar homens. Então, dentro dessa lógica machista, é, quando o Godoy se assumir como Camila, dentro dessa lógica, só tem uma razão, que é para servir, de desejar homens. Uhum. Então, a armadilha, mesmo para nós, a gente raciocina dessa forma. Ah, se ela é trans, se ela agora se assumiu como uma mulher, é óbvio que o desejo dela deva estar orientado para o corpo masculino, lido como masculino. Uhum. Né? E aí a gente entra na questão da heteronormatividade compulsória, como uma estrutura, né? que faz parte dessa aliança tão intensa entre o patriarcado e o capitalismo né? e que a heteronormatividade é essencial para a manutenção da exploração do corpo da mulher, dos corpos femininos, enquanto é, produtoras e reprodutoras de mão de obra barata ou escrava né, no sistema capitalista. Então, daí essa heteronormatividade coloca como se fosse uma coisa óbvia. Ah, se ela é transexual, se ela se assume a sua identidade enquanto ser humano uhum. como uma mulher, é óbvio que ela deva orientar o seu desejo para um corpo lido como masculino. Uhum. Né? E a minha história mostra isso, essa, o quanto é distinta essas duas vivências, o que é a maneira como eu me identifico, a maneira como me posiciono na sociedade e isso implica inclusive sair de um status privilegiado, uhum. enquanto eu era lida como homem, eu usufruía dos vários privilégios daqueles corpos que são lidos como masculinos. Usufruindo na nossa sociedade, e ao me assumir como mulher imediatamente, eu sofro as várias opressões que as várias mulheres sofrem, né? de a cada uma com a sua especificidade, com os, as intersecções que permeiam a vida daquela mulher. Uhum. e Mas, ao mesmo tempo, eu me assumo como mulher, eu coloco a minha identidade de gênero feminina a público, uhum. mas o meu desejo continua voltado, como sempre foi ao longo todo, de toda a minha vida, para os corpos lidos como feminino. Então, uhum. o meu desejo sexual né, e afetivo, né, o meu afeto, o meu desejo sexual, é, é está orientado para os corpos do mesmo gênero que o meu. Eu sou uma mulher, me relaciono com uma outra mulher, tenho uma namorada, inclusive no momento que é um relacionamento é, estável. Uhum. Né? e Então, eu sou lésbica. Muitas vezes as pessoas acham que uma mulher transexual, ou uma mulher é travesti, né, que se identifica como travesti, ela é gay, muitas vezes as pessoas ah, é uma pessoa gay, uhum. ou uma pessoa homossexual. Quando na verdade a maioria das mulheres trans ou transex é, ou travestis, quando essas mulheres se relacionam com homens, com corpos lidos como masculinos, elas estão numa relação heterossexual, heterossexual. uma relação heteronormativa eu até posso, muitas vezes eu posso dizer que você compra três brigas Então, você é mulher, então você compra a briga de todas nós mulheres você é lésbica, então você compra a briga de todas nós lésbicas e você ainda é transexual então são três brigas que você acaba comprando né? sim né, porque se gente... fosse o fato de você se relacionar com um homem, seria uma coisa a menos para você levar uma bandeira a menos né? sim, eu acho que por um lado, né, é... a gente eu sofro lesbofobia, uhum. né? eu quando estou com a minha namorada de mãos dadas, né, a gente percebe olhares reprovadores, como todos os casais lésbicas sofrem, né. Por outro lado, né, em particular, né, eu me sinto mais protegida com relação à violência, né. Uhum. Muitas vezes, né, a gente tem no Brasil o assassinato bastante presente na vida das mulheres transexuais, Sim. né, e travestis. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Sim. É um dado alarmante, para dizer o mínimo. E muito desses assassinatos dão se porque é, um corpo lido como masculino, né, um homem sentiu desejo ou atração para aquele corpo identificado como um corpo feminino. Uhum. Às vezes ele tem consciência que é uma mulher trans ou travesti, às vezes esse homem não tem essa consciência e vai tomar a ciência depois. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, isso não é a questão, ele precisa deletar, devido ao machismo estrutural, né, que, que, ele sente, que gera né? a transfobia e uhum. várias outras fobias, né? tudo na, são subprodutos do machismo, ele precisa deletar para ele mesmo, ele precisa matar da memória dele que ele é, sentiu desejo por um corpo que ele não poderia, em princípio, dentro da heteronormatividade, né heteronormatividade é, se gênero sentir. E aí ele mata uhum. fisicamente esse corpo, né? Então como eu sempre, nunca me senti atraída por homens, de uma certa forma eu me sinto privilegiada nesse aspecto, né? Mas enquanto sapatão, enquanto lésbica... É, certamente a gente sofre lesbofobia, Sim. então são esses recortes, né? É, embora eu seja uma mulher branca e de classe média com e usufruo desses privilégios, mas eu sofro dentro das nossas intersecções, então o fato de ser mulher, o fato de ser lésbica e o fato de ser trans. Uhum. queria falar com você sobre o nome social, que é uma conquista gigante para vocês, mas é uma coisa tão simples para gente que nasce cis, que... Não tem não tem explicação, não dá para entender a dimensão do preconceito que tem em torno disso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a burocracia do nome social, se as pessoas respeitam mais hoje em dia, que a gente está numa era mais avançada, e em relação também à saúde, porque eu ouvi, tava ouvindo o um podcast hoje, e o menino falava que ele sofreu preconceito por ele ser trans, estava com uma asma, foi no hospital e a pessoa não quis atender ele porque ele era trans. Então isso é real? Acontece muito disso? Por que que acontece isso, na sua opinião? É, infelizmente, né, as profissionais, os profissionais dos vários equipamentos públicos não estão capacitados, de forma adequada, a atenderem corretamente, com, de um modo justo, a população transgênera em geral. Uhum. Né? É, sejam os homens trans, as mulheres trans, as mulheres se identificam como travestis e as várias vivências possíveis de gênero. É, o sistema de saúde, é como, assim como o sistema judiciário e outros equipamentos públicos, ainda é, carece de uma capacitação. Né? E nesse momento político que nós vemos em particular, em que perde-se a noção de do que é ser um servidor público e das suas obrigações e que em primeiro lugar é deixar de lado a sua fé pessoal, a sua crença pessoal para atender ao que é o bem público, né, o que é a população, etc. Hum. A gente tem muito disso. Às vezes as pessoas levarem suas crenças pessoais, né, religiosas, seus preconceitos pessoais para o seu trabalho ao exercerem sua profissão. Então é, infelizmente, a gente encontra ainda muito desconforto, né, ainda uma situação bastante constrangedora, desconfortável, é, depender de um atendimento nos vários equipamentos públicos. Uhum. Há locais de excelência, né, certamente, há profissionais excelentes que já têm uma maneira de acolher, de trabalhar, muito adequada, mas ainda carecemos, no geral, tanto no serviço público federal, estadual e municipal, uhum. né, de pessoas que têm essa capacitação uhum. e que deixem de lado suas crenças pessoais, religiosas, para cumprir sua função de servidor ou de servidor público, uhum. então essa é uma questão. E, então, esse caso que você citou, não é uma situação rara, ao contrário, é bastante comum ainda. E quanto à questão do nome, né, tem várias camadas que a gente pode pensar sobre isso. Né? É, primeiro é que nome social é, não é uma, um conceito é, específico das vivências transgêneras, né. Cada uma de nós, cada um de nós certamente conhece alguém do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, que não se sente confortável com o nome de registro. Uhum. Tem os casos de celebridades também, como a Anitta, por exemplo. Sim. E é aquela pessoa que é sua amiga, que é seu amigo, que é sua tia, sua avó, e que você sempre chamou ela por um apelido carinhoso. Uhum. Porque aquela pessoa não se sente confortável com o seu nome de registro, né? E nunca foi problema para ninguém uhum. acolher essas pessoas cisgêneras, que não são trans, uhum. e se a pessoa se sente mais confortável sendo chamada por esse nome social a gente sempre chamou mas quando é uma questão de transgeneridade aí não pode uhum. né? então isso é uma primeira coisa que a gente pode pensar nome social não é uma questão específica da população trans, é da vida todas nós conhecemos as pessoas que não são trans e que se sentem mais confortáveis sendo chamadas por o um nome social enquanto educadora eu sempre tive muito esse cuidado ao longo dos 21 anos de carreira é, de sempre perguntar para as minhas educandas, para os meus educandos como vocês deseja ser chamada ou chamado, uhum. né? Eu nunca fiquei presa ao nome da lista de chamada, do documento formal, né, da caderneta escolar, porque para mim, como educadora, o que eu mais desejo é que as minhas educandas e educandos se sintam confortáveis, se sintam acolhidos no ambiente da sala de aula. Então, chamar a pessoa pelo nome que ela deseja que seja chamada é muito importante no processo pedagógico e para a vida. Uhum. Hoje, do ponto de vista legal é, felizmente, né? É, nós temos hoje um direito à mudança dos documentos muito mais facilitada, né? E alcançando muito mais pessoas da população transgênera. Então, a burocracia diminuiu muito. Antes, ele dependia de uma autorização judicial. Hoje, esse processo dá se por uma via mais cartorial e é um processo mais rápido, uhum. né? Mas é muito interessante que eu estava conversando com uma amiga, ela é uma militante do movimento negro, e ela estava comentando o quanto as intersecções, né, no caso racial, permeia isso. Uhum. A, o artista, que é um homem gay, que tem uma personagem que é uma drag queen chamada Pabllo Vittar, né? a população, tanto de pessoas LGBTs quanto de homens e mulheres é, heterossexuais, costuma chamar facilmente a Pablo Vittar. Uhum. né? E o artista que tem essa persona como Drag Drag king, Queen Pablo Vittar, ele mesmo já falou: olha, eu não sou uma pessoa trans, eu sou um homem uhum. gay e tenho essa persona artística. Mas mesmo assim é muito fácil para aquela persona branca ser chamado de a Pablo. Já a cantora Lineker, uhum. que é uma mulher ela se assume como mulher, é uma mulher transexual né, e negra, aí não. Aí você vê muita gente ainda confundindo Achei. e transando no masculino. Uhum. Aí você começa a perceber que para além né, da questão da transfobia, também dos recortes. Uhum. No caso, era uma mulher negra. Uhum. Né? Então para ela a inserção, o respeito já também não é tão mais fácil, né? então é bastante importante. Eu acho que é importante pensar nisso. Todo mundo conhece alguém que é chamado por um nome social. Sim. Por que que para as pessoas de gênero isso é tão fácil? ou artistas, celebridades, políticos. E para as pessoas que vivem a transgêneridade isso não é permitido. Você tem que punir, humilhar, focando no nome de um documento de nascimento. Isso uhum. é uma perversidade bastante significativa. Sim, é muito grave acaba sendo falta de respeito, né? Sim. Sendo falta de respeito. Sim, né? uma violência mesmo, assim. Sim. É, governo Bolsonaro. Muita coisa mudou, a gente vê os, as redes sociais inflando o ódio a todo momento, e eu gostaria de saber se assim, com esse avanço do ódio mesmo, esse avanço da extrema-direita, com os neopentecostais, os evangélicos usando a religião como desculpa para o ódio deles, só vem uma pergunta na minha cabeça o medo, ele aumentou? Olha, eu acho que é um movimento global né? uhum. o mundo como um todo vive uma exacerbação é, da violência né, do modo capitalista de produção é um movimento que já vem sendo gestado há algumas décadas e que agora a gente atinge um ápice é, que nós nunca sentimos anteriormente. Eu acho que todas e todos nós que é, vivenciamos o final dos anos 80 com o processo de redemocratização do país, o processo constituinte, a promulgação da Constituição, Constituição Cidadã de 88, nós vivemos uma euforia justificada naquele momento e uma esperança muito grande de constituímos uma nação pela primeira vez no país, é, através do direito, do direito a bens materiais, bens, bens culturais, a vida e uma série de avanços que a constituição e aquele ambiente trazia como perspectiva para nós. E efetivamente, é, a partir daquele momento de redemocratização, a, as várias parcelas que a gente chama de minoria na sociedade, né? Que com seus movimentos sociais vieram se fortalecendo, conquistando novos espaços, conquistando uma visibilidade bastante intensa. E eu sinto como uma reação, né? Se por um lado essa exacerbação da violência, do modo de produção capitalista já vinha se delineando desde os anos 80 com o governo Bush, com a Thatcher na Inglaterra né? esse movimento de desregulamentação desmonte do estado de bem-estar social nos países né, chamados desenvolvidos naquela época né. no Brasil a gente vivia esse momento de uma esperança e que foi com muita luta dos movimentos sociais conquistando espaços, direito ocupando é, universidades, ruas, etc. Uhum. E agora vem uma relação bastante violenta, né? Que quer nos colocar num local de muita vulnerabilidade. Todas nós. Mulheres, população negra, população LGBT, uhum. é, pessoas com necessidades especiais, tudo isso aí tá sendo a cultura em geral, né? Qualquer contestação a, a, ao, ao grupo que está no poder no momento uhum. isso gera um medo gera um pânico num primeiro momento eu acho que o momento imediatamente após a eleição de 2018 foi um momento de pânico né? o começo de 2019 e que não sendo sonhadora nem fora da realidade o que 2019 trouxe para nós foi assim podemos sobreviver, uhum. e se podemos sobreviver então a gente pode começar agora uma reorganização para a luta, uma reorganização para o combate e para reconquista dos nossos direitos, né e para combater essa fascismo né que se apresenta no horizonte. Não podemos desprezar essa ameaça real, que já se traduz em atos, em ações de governo, também nos micropoderes, né? aquela pessoa que antes se sentia inibida para cometer um, uma violência através do discurso, através de um ato físico, hoje ela se sente é, avalizada. Ah, se o meu presidente pode ser violento no discurso, eu também posso ser violento no discurso. Uhum. A gente percebe que o número de feminicídios aumentou drasticamente né, nesse primeiro ano do governo Bolsonaro. Né? Então, isso já é um indicador muito alarmante para nós mulheres. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem que pensar, bom, está aí o inimigo, nós conhecemos muito bem agora o que as pessoas pensam né houve um cair de máscaras isso Sim. assusta assusta isso traz uma sensação de cercamento né nossa para todo lado que eu olho parece que há pessoas que desejam me violentar de alguma forma uhum. mas também é uma compreensão da realidade sair da idealização e compreender a realidade como ela é é um passo muito importante para a gente se organizar Sim. então eu convido a todas e a todos a Embora seja assustador e é real, estamos juntas, estamos juntos, temos que estar muito próximas e próximas uns dos outros para lutarmos, para resistirmos e certamente vamos vencer com o tempo necessário, com o tempo devido, assim como outras gerações, né, mulheres incríveis como a Melinha Telles, a Crimeia, é, lutaram, né, e outras tantas, né e deram esse legado para gente, a gente vai fazer a nossa parte agora. As manas estão unidas e a revolução vai ser feminista e LGBT. <risos> Muito bom. Eu queria trazer um dado aqui da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que é sobre um estudo informando que respeitar o nome, o nome social da pessoa diminui em 71% os sintomas de depressão. Então, é muito importante que as pessoas, principalmente acho que dentro de casa, os amigos, as famílias, elas respeitem as pessoas que estão tendo contato ali com você, os trans que estão tendo contato com você. E pensando nisso, eu queria que você desse um recado para as famílias de transexuais, porque você é uma mulher super bem resolvida, eu estou aqui te admirando demais, só que ainda tem aquela pessoa dentro de casa, aquela criança dentro de casa, que está perdida, que não sabe o que tá acontecendo e que tem medo de contar para mãe, tem medo de contar para o pai, tem medo da repressão das ruas. Então, eu queria que você deixasse um recado aí para gente finalizar. Tá. Bom, primeiro eu queria só dizer assim que realmente eu tenho uma vida bastante confortável, sou uma intelectual respeitada, tenho uma inserção social é, muito saudável para mim. Só que isso não é mérito meu, né? isso é fruto dos vários privilégios que eu pude usufruir ou adquirir ao longo da minha vida e que eu consegui preservar após a minha transição de gênero. Uhum. Né? Então, eu não quero ser lida como uma self-made trans, não quero ser vista como um exemplo. né? Então, a diferença eu entre eu e aquela mulher que está é, sofrendo uma série de opressões é, sendo lida como travesti são meus privilégios de classe. Inclusive muitas vezes perguntam qual que é a diferença entre transexual e travesti e uhum. trans e travesti. Né? A minha interpretação, né, eu faço uma leitura marxista dessa situação, para mim o que difere não é nenhum caráter psicológico, é privilégios de classe. Países que não têm uma desigualdade social tão significativa como a nossa não têm duas palavras para expressar a mesma coisa. No Brasil em que nós temos uma desigualdade social muito grande, a travesti, a palavra travesti é um marcador de exclusão, uhum. né? Inclusive eu até já falaram para mim, Camila, por que que você não se apresenta como travesti? Porque senão você invisibiliza essa população. Eu falo, eu tenho privilégios, é, usufruo de privilégios bastante e não sofro essas opressões, né? Então não seria seria algo fake. É como se eu dissesse que porque eu simpatizo com a luta das mulheres camponesas do MST e eu também sou uma mulher, assim como elas, uhum. eu sou camponesa. As pessoas falam, não, você não é camponesa. Uhum. Então, da mesma forma, eu, embora eu esteja junta na luta com as manas travestis que estão expulsas, marginalizadas do convívio social e foram expulsas para o espaço da prostituição, uhum. eu não sofro essas violências. Então, primeira coisa assim, é, eu não quero ser que as pessoas apontem, ó oh, se você se comportar como a Camila, você não vai sofrer violência. Não, a Camila é privilegiada, uhum. né? então isso é a primeira coisa. Agora, para as famílias, o que eu digo é o seguinte, eu sou bastante exigente com isso, né, não, não admito que alguém é, não me respeite no meu gênero enquanto mulher, não, que não me trate como uma mulher. E eu acho o seguinte, se você é contratada ou contratado para trabalhar numa empresa, você se submete a tudo para agradar o seu patrão, para agradar a empresa. Se a empresa diz que você tem que atender o telefone usando tais palavras, você usa tais palavras. Se a empresa diz que você tem que se comportar de um jeito ou de outro, você se comporta de um jeito ou de outro para agradar o patrão. Agora, se para agradar o patrão você é capaz de se adaptar, de mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, o seu jeito de se vestir, por que que para as pessoas que você alega que ama, você não é capaz de? Adaptar o seu vocabulário, o seu jeito de tratar né? Eu acho uma hipocrisia muito gravíssima. isso né? Ah não, mas é porque eu estou tão acostumada Tantos anos que eu vivi com essa pessoa, agora eu não consigo Perdoe-me, se você fosse contratado com uma empresa Você se adaptaria rapidamente uhum. né, ao código de comportamento daquela empresa No jeito de falar, de se vestir, para agradar seu patrão Agora, para agradar a pessoa que você alega que ama Você não é capaz de se adaptar Para mim isso é hipocrisia uhum. né? Então não concordo com isso muito bom. Eu ouvi uma frase na sua rede, que você diz, uma parte de mim é música, a outra é luta. Então, para encerrar, deixa aqui seu recado da sua banda e agenda de show, tudo mais, faz aquele marketing bonito. <risos> é, eu integro uma banda de rock chamada Clandestinas. É, se vocês procurarem nas redes sociais por arroba bandaclandecinas Vocês vão encontrar nosso Facebook, nosso Instagram E nós somos uma banda composta por três mulheres Eu sou uma mulher trans e lésbica A Natália é uma mulher cisgênera e lésbica A Lola é uma mulher cisgênera e bissexual né? é, E nós fazemos músicas autorais, um rock feminista e é uma maneira de luta nossa, de levar nossas pautas de luta feminista e LGBT Minha namorada disse que eu toco contra macho <risos> Eu sou contrabaixista, ela falou, não, toca contra macho, né? Na banda, e também sou uma das cantoras da banda Então nós estamos lançando nosso álbum, provavelmente no começo de março Então a gente pede ajuda das pessoas aí para divulgarem, para fortalecerem nossa luta, né? É muito importante e a nossa agenda de shows, a gente vai começar, a gente vai agora estamos nesse processo de gravação do uhum. álbum. A partir do momento que a gente encerrar isso, é que a gente vai começar e planejar a turnê de lançamento do nosso álbum. Legal. Bom, então é isso. Fique por aqui para ver mais vídeos com a gente, mais entrevistas. Arroba Diálogos do Sul em todas as redes. Não esquece do Catarse. E é isso aí. Beijão.